A economia transitou dos bens, das propriedades, de ter um automóvel, de ter uma casa, de ter uh, comida, para o tempo. Passamos de bens para tempo. Obviamente continuamos a ter os bens, mas passamos para o tempo. Hoje em dia, a, a nossa a, a utilização do digital são três horas por dia, por exemplo. Ou até mais, agora com o teletrabalho, com a realidade do confinamento, é muito mais do que isso. Passamos muito tempo no digital. Fundo, e, e nós não conseguimos estender muito mais o tempo. Temos que continuar a nos alimentar e temos que continuar a descansar e ter momentos também para nós, que é realmente importante. E eu diria que é o, o, o, os grandes desafios hoje para cada ser humano é de encontrar o seu ponto de equilíbrio e o seu centro, porque à conta de poder dispor de tanta oferta de conteúdos e de tantas experiências diferentes, Uh, no fundo uh, uh, há um risco verdadeiro de dispersão e de, de, de perder a sua identidade a mesma coisa acontece com as marcas hoje em dia e nós sentimos isto no nosso smartphone para falar com alguém da minha família eu posso ter, posso chamar esta pessoa através do meu smartphone posso mandar uma mensagem no WhatsApp com os meus filhos o WhatsApp já não funciona tem que enviar através do Instagram existe também muito mais uh, Facebook Messenger, enfim, há, há, um, uh, há, há muita experiência que eu posso ter para poder trocar uma simples informação com pessoas que o rodeiam. É realmente impressionante. Até num apartamento, algumas vezes, podemos trocar mensagens por WhatsApp e não ter que atravessar o, o apartamento todo. Um, e é um pouco, uh, por essa razão, é que, contudo, existe um ser humano que é o mesmo, Pronto. e os desafios é, agora, para ele poder ter maior controle sobre os conteúdos e as experiências que ele se viver, perceber para não ser in interrompido constantemente por, por mais uma mensagem WhatsApp, mais uma informação de noticiário, etc, etc, para uma marca o desafio é, é o contrário. É proporcionar uma experiência única, uma experiência diferenciadora para manter a sua relevância junto do consumidor. Aqui a marca atualmente não está em competição com os, as marcas concorrentes, mas também está em competição num universo mais lato. Estou a dar um exemplo. Vai ser... Para dar o um exemplo é mesmo, uma, por exemplo, uma, imaginemos uma cerveja, a cerveja, para ter um, uns contos relevantes do brain do consumidor, luta também contra uh, as marcas de automóveis que estão a passar uh, suportes publicitários, ou pelos carros que andam na rua, pelos bancos, uh, por, por, por cadeias de fast food, enfim, há uma, há, existe uma, uma grande... Digamos, uma grande riqueza, uma, uma grande abundância de informação. E, neste mundo, a relevância de cada marca é também posta em causa por, por, este, por esta abundância, sobre a mudança de informações. Nós sabemos que somos mais ou menos, recebemos mais ou menos cerca de duas a três mil mensagens publicitárias por dia. E nós não conseguimos processar todas as mensagens. Então, isso obriga a cada marca. Criar ainda mais a sua identidade. O que, é, quais são as mensagens importantes que ela deve passar para os seus consumidores? E algumas vezes não são só consumidores, é também para os seus seguidores. Não é realmente a mesma coisa para os interessados. Também não é a mesma coisa. Ou seja, existe um problema de identidade dos dois lados. A identidade de quem recebe a comunicação, que deve estipular aquilo que gosta, que não gosta, onde quer ser interrompido, onde não quer ser interrompido e a identidade da marca está em frente que também deve clarificar o seu domínio de comunicação, o seu domínio de experiência, para tornar a proposta de valor mais clara para o cliente. Em Portugal nós temos um caso que é a Farfetch, e não é um caso único, de Places, Farfetch, desk são casos de empresas que nasceram digital. E que estas empresas percebem bem como funciona. Percebem bem como construir uma relação com os clientes de, de, destas marcas. A Farfetch percebeu que tinha dois públicos. O público de quem estiver está interessado em comprar produtos únicos e o público de quem está a vender produtos únicos. Estes são os dois públicos da Farfetch. E a Farfetch desenha uma experiência digital para os dois públicos. Okay? Então existe em Portugal Bons exemplos. A grande dificuldade que nós temos é, e em Portugal, como se calhar eu, e alguns, alguns, nos outros países, é o desafio de uma marca que nasceu no tradicional marcas de automóveis, marcas de bancos, seguradoras, cadeias de restauração, etc. Estas empresas nasceram no mundo antes da restauração digital e, no fundo, quer em termos de administração direção, como também em termos de colaboradores, ainda tem pessoas formatadas para o mundo, eu diria, de antes. E a partir daqui estas empresas, a questão digital é a mesma coisa, eu, eu volto sempre à questão humana, o digital não pode ser mais um app, ou mais um website, ou mais um e-commerce, não faz sentido. Uh, o, o, costumo dizer que o cemitério do marketing mais rico, atualmente, é o cemitério das apes. Porque nós temos, a altura, as marcas proliferaram. Temos algumas marcas que eu conheço do mercado que têm 10 apes, por vários motivos, pelo festival, pelo evento, pelo não sei o quê. E, no fundo, nenhuma destas apes é bem-sucedida. É lançada, há quem utiliza, e depois, ao fim de dois, três meses, se a app não tiver uma experiência agarrada e um fator diferenciador, fica a perder perante as apps que já existem no smartphone das pessoas. Nós sabemos que há três apps no smartphone, eu acho que as top 5 apps no smartphone ocupam 70% do tempo de utilização do smartphone. Ou seja, existem muito pouco tempo para todo o resto. Então, é por essa razão que eu estou a dizer que o digital não pode ser encarado com mais uma coisa, mais uma experiência. Tem que, ser, tem que haver uma mudança cultural nas empresas que, no fundo, abraça o digital porque faz sentido para o consumidor, faz sentido para a própria empresa e, a partir daqui, tem que perceber que existem, dos dois lados, seres humanos. Seres humanos porque os diretores e da empresa são seres humanos e seres humanos porque os clientes também são seres humanos. Até hoje, nós não delegamos as nossas, os nossos hábitos de consumo e de compra à inteligência artificial. Um dia vimos lá chegar, mas por enquanto não é o caso. Então, nos dois casos, existe uma complexidade humana e a forma de uh, uh, transformar a complexidade humana e de iniciar a sua transformação digital é precisamente uma mudança de cultura. Agora, vou ser um pouco mais uh, exemplificativo. Airbnb, estou a dar um exemplo que me vem à cabeça, que é, Airbnb lançou uma nova forma de hospitalidade. Já existia plataformas digitais que uh, uh, processavam o aluguer de casas. A Airbnb foi um pouco mais longe, um pouco como o Couchsurfing também. Couch surfers Airbnb foram mais longe, inventar uma forma de experiência que era pessoas tinham uma casa com um quarto ou dois a mais, ou que não se importava sair de casa um fim de semana ou uma semana, o porquê de férias e um de férias simplesmente, e partilhar o um lar, uma forma de viver e quem fosse a Airbnb nos primórdios entrava tinha a intenção de não só visitar uma cidade mas visitar casa de gente, Diz, perceber como. o que é que era o frigorífico? Para o, eu me lembro que a, a moda lisboeta uh, uh, nasceu porque os Nova na minha, na minha hipótese, na, na minha uh, convicção, são os Nova que descobriram um país que era Lisboa, não era um país, mas Lisboa, os primeiros uh, uh, realmente. Uh, consumidores do AirBnB em Lisboa foram nove-eorquinos, pessoas dos Estados Unidos, fundamentalmente, que quiseram descobrir um país que tinha surf, tinha um tempo fantástico, tinha uma experiência de capital completamente diferente, um pouco de calê, um pouco uh, muito diferenciador do resto da Europa, uh, era um sentimento de nostalgia, de antigo capital de império, de mundo um pouco esquecido que tinha sido guardado na cidade de Lisboa e, no fundo, é tudo isto é para dizer que o Airbnb, antes de ser um marketplace de uh, hospitalidade, nos primórdios era uma experiência. Transforma-se progressivamente o marketplace, então, atualmente temos cerca de 19 mil ou 20 mil alojamentos locais na cidade de Lisboa, colossal. Uh, e passa a ser uma indústria. Ou seja, o apartamento é comprado só para fazer Airbnb. É uma experiência diferente. Ou seja, o apartamento é branco, as tipologias são mais ou menos as mesmas, os móveis são IKEAs, é uma experiência completamente diferente. E o público também é diferente. O Airbnb decide reinventar de novo história e que começa a criar e desenvolver experiências, precisamente. Então é possível, eu, eu sei tocar, uma, eu não, não sei, mas eu tenho amigos sabem cantar ou dão cursos de cerâmica vão no Airbnb propor essas experiências a turistas, precisamente porque o Airbnb percebeu que não estava uh, somente a vender uma comodidade, mas a vender uma experiência. Então tudo isto é um resumo de uma situação que é o Airbnb não é mais um marketplace a vender hospitalidade. Logo no início e até agora é um local de experiências. E toda a ideia e toda a legitimidade da Airbnb, a forma diferenciadora como entre seu mercado, foi isso. Foi a experiência que fez a diferença entre a Airbnb e outros players que tinham o Marketplace. Eles introduziram, obviamente, algumas, algumas coisas a mais. A noção do seguro para evitar problemas, a noção de, do rating quer dos guests como também dos, dos, dos hóspedes. Houve uma série de coisas para melhorar a experiência, mas no fundo a Airbnb não nasceu pela tecnologia, mas nasceu pelo insight de oferecer uma experiência diferenciadora de turismo e mantém este foco. E quando vemos atualmente agora com o Covid a evolução desta setor de atividade, os hotéis tiveram mundialmente uma quebra entre 60, 70, até 80% uh, durante este período e a Airbnb conseguiu uma quebra de 40 ou 50% só e os formatos atualmente de hospitalidade que vingam mais são formatos que fogem um pouco ao hotel tradicional então tudo isto é para dizer que o ser humano quando está à procura de alguma coisa que é se alimentar beber uh, uh, visitar um país uh, uh, ir ao Netflix para ver programas, no fundo está à procura de experiência. Um conteúdo é uma experiência. E hoje em dia, o que é fundamental numa transformação digital, as tecnologias são fundamentais, porque são facilitadoras, mas devemos resolver, antes de tudo, o âmago, o foco do que aqui é, é uma experiência. E é um pouco nisso que eu ajudo a intervir junto de empresas, que sejam. agora aproveito para fazer o meu pitch comercial, mas junto de empresas, grandes empresas, startups, por exemplo, é como constituir uma forma de experiência que é diferenciadora, que é diferente e diferenciadora. E quando estou a falar de transformação digital é precisamente isso. Quando uma pessoa, quando a entidade é uma startup, então, é à procura do MVP, o Uh, o Minimum Viable Product. O que interessa é em que este produto mínimo satisfaz uma necessidade e uma experiência junto do cliente e uma startup deve encontrar o seu rumo e demora muitas vezes 3, 4, 5 anos para encontrar o seu rumo nisso até encontrar um produto que satisfaça realmente uma necessidade e criar uma experiência à volta disso isso é um tema, para uma grande empresa é, para um banco, estou a dar aqui um exemplo ao Calhas, que é, o banco nasceu com balcões que atendiam um cliente que tinha necessidade de não ficar com dinheiro em casa, era perigoso, então o banco nasceu com uma necessidade de segurança e hoje em dia os bancos resolvem muito mais questões ligadas ao serviço, à comodidade, à mobilidade. Eu consigo de Lisboa ir para Shanghai e fazer uma compra a Shanghai sem ter me de preocupar com nada.